Oi, cara de boi Hoje eu vou falar sobre um negócio que tá bombando Dizem que é bom pra hiperatividade, ansiedade, pra estresse Além de ter todas essas vantagens, ela custa 40 reais E 40 reais, estou tô falando daquele mais simples, sabe? Daquele que só gira e pronto Todos eles giram e pronto Por isso o Tia Kim veio aqui salvar a sua vida E ensinar vocês a fazerem três modelinhos diferentes de hand spinner Sem gastar praticamente nada Pode gastar aí o que? Uns 3 reais por isso, você vai fazer sabe o quê? Vai dar muito joinha aqui embaixo do vídeo Vai se inscrever no canal se você acabou de chegar por aqui E vai me seguir nas redes sociais <risos> Que tal? E vamos nessa! Vou começar já com uma maneira bem prática E fácil de você fazer um feedgate spinner Sem usar rolamento, sem usar nada Só o que você tem em casa Peguei um pedacinho de papelão ali Um papelão meio grosso, não daqueles muito finos não Peguei um copo e usei o círculo dele para ser o tamanho do meu feedgate spinner Como é que você vai saber se esse copo tem o tamanho ideal? É só você colocar ele na palma da sua mão E ele não pode ser maior que a sua palma da mão Tem que ficar um pouquinho menor Depois peguei uma tampinha de refrigerante Fiz um círculo no meio dele também a gente saber onde é que é o meio E fiz ali ó, com uma régua, quatro riscos iguais. Depois disso, com o lápis mesmo eu fui fazendo, ó esse desenho parece uma, sei lá, uma shuriken. <risos> o mais legal desse é que você pode fazer do formato que você quiser. Você pode fazer ele redondinho, você pode fazer ele de pontinha. Eu quis fazer desse jeito porque eu acho bem bonitinho. O importante é que você deixe os quatro lados, ou três, se você for fazer de três lados, o mais parecidos e da mesma distância que você puder deixar. E assim ele vai rolar bem melhor. Recortei ali, né, o meu círculo e as partes entre as hélices. E aí com lápis eu fiz um furinho lá no meio do nosso hand spinner e peguei um cano de... Desses ó, canudinho normal que você usa para tomar refrigerante de plástico mesmo, e passei ali dentro. Grudei o canudinho lá com cola quente e passei também um canetão preto, mas isso é opcional, só para dar um efeito mesmo. Que eu passei. E aí eu vi pegando um pedaço de DVD assim, gente. Tem que ser pedaço de DVD, porque pedaço de CD você não consegue cortar tão bem, igual você corta o um pedaço de DVD. Entendeu? Que o CD ele não se divide no meio. E aí você vai grudando esses pedacinhos aí, ó, formando um mosaicozinho. Mosaicozinho, é <risos> engraçadão. Depois que você preencher toda a sua hand spinner, você. Você pode já ir pra parte final, mas eu peguei essas colas de relevo de glitter aí e passei nos vãozinhos dele pra não correr risco de machucar ou de ficar cortante nem nada. Então eu fiz o um acabamento ali com cola glitter e esperei secar. E aí eu peguei um palito de churrasco, cortei com a tesoura e botei dentro do buraquinho da hand spinner. E pra fazer a parte de cima você pode colocar um círculo do DVD, uma tampinha de refrigerante, uma tampinha de, de, de garrafa de vidro, etc. Mas eu quis usar cola quente porque é algo que fica bem confortável no dedo. Você pode até dar um jeito dele ficar um pouco mais arredondado para você conseguir fazer as manobras. E é só você colocar um círculo ali de cola quente, esperar secar ele já fica bem redondinho eu achei a melhor opção. para dar um peso ele girar bem, eu coloquei moedinhas peguei moedinha de 10 centavos ali, coloquei uma moedinha em cada canto depois que a cola quente secar é só você arrancar ela, é bom você fazer ela em cima de um plástico para você conseguir soltar ela bem direitinho e primeiro você gruda ela de um lado do palitinho e aí depois você pode tirar a medida o ideal é que não sobre muito espaço pro lado, mas também que não fique apertado porque se ficar apertado ele não vai girar direito. Depois que você grudou, está pronto o seu spinner. Você vai ter um spinner maravilhoso. Se você colocar ele no sol ou em alguma luz, ele vai ficar brilhando, parecendo um globo de balada. É muito legal, gente. Os próximos spinners que eu vou mostrar pra vocês aqui, eles usam rolamento. Mas rolamento é muito fácil de encontrá Você encontra em lojas de material de construção, em lojas de esporte, em lojas de skate. E você pode comprar por vários preços. Tem até de 40 reais, mas eu já encontrei por 15 reais uma caixinha com 8 rolamentos. Dá até pra você fazer o uma vaquinha com seus amigos e cada um fica com rolamento. Eu não posso dizer pra vocês, né, onde é que eu comprei esse por 15 reais, porque não é protrocina, né, porque eu não tô me pagando nada. Mas eu vou dar uma dica pra vocês. Começa com o NET e termina com o shoes. E pro seu rolamento rolar bem mais rápido, você tem que tirar essa capinha ali, ó, que vocês viram eu tirando, e você tem que colocar em algum solvente. E eu tô colocando em acetona porque acetona todo mundo tem em casa, e você vai limpando ele, tirando toda aquela graxa que tem ali no meio. Isso vai fazer com que ele role muito, muito mais rápido. Então faça isso em todos os hand spinners, você vai ver a mágica acontecendo. Depois que você tirar ele da acetona, é só você enxaguar com água, secar com papelzinho e pronto, tá pronto para usar. Pro primeiro hand spinner eu vou usar três porcas, que são essas coisas redondinhas aí, com um buraquinho no meio, e três boliquinhas, porque eu já tinha elas na minha casa e eu gosto de usar exatamente o que eu tenho em casa, mas você pode colocar exatamente tudo no seu hand spinner em volta. tudo. Primeiro eu coloquei a porca assim, ó, eu não coloquei ela deitadinha, porque senão ela trava no dedo. Sim, eu tentei e ela travou, então eu coloquei ela em pé, desse jeito aí. Eu grudei com cola quente, mas eu recomendo que vocês grudem com um super bonder, porque ele fica firme por mais tempo. E em cima de cada uma dessas porcas eu coloquei uma boliquinha. E foi essa é assim que ficou o meu hand spinner de bolinha. Se você achar que ele não tá girando bem, mesmo depois de você ter lavado ele, você pode colocar um pouquinho de azeite de oliva que dá uma acelerada melhor ainda. O melhor rolamento pra você usar é o que termina com o final 5, que é o mais rápido, e é o que eles usam já nos hand spinners profissionais que você compra ideia é muito legal, cara, sério. Você vai pegar umas massinhas, massinha mesmo de modelar que tem em casa, você pode até fazer a sua própria massinha, eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando e você vai formar uma maçona <risos> como se fosse um molde. E aí, com uma tampinha de garrafa, você vai fazer uma bolinha vai afundar a tampinha lá no meio bem certinho pra ficar as divisórias assim. Vai pegar mesmo a tampinha e vai colocar ali num canto, no outro e no outro pra ele fazer como se fosse um, um triângulo, tipo um triângulo. Depois que você fez todas as marcações, você vem de novo com a tampinha deixando tudo certinho e não deixando nessa divisória que fica entre uma tampinha e outra tá vendo que fica? Você tem que com o dedinho ali dar uma baixadinha pra que ele fique desse jeito aí ó, todo maciço. A minha primeira tentativa, olha só, gente, a gente mostra as tentativas erradas pra vocês aprenderem também A minha primeira tentativa, eu resolvi colocar um tantão de glitter lá embaixo, porque ia ficar muito fofo, isso é fato. Coloquei o meu rolamento ali no centro Eu ia colocar rolamentos em cada um dos cantos mas eu sou muito mão de vaca pra usar rolamento pra isso então usei boliquinhas porque não vai fazer tão falta E a base pro meu feedgate spinner está montada, agora eu só vou pegar cola quente. É bem quente, então muito cuidado se você for criança, e eu vou passar em toda a volta que sobrou do meu molde. Eu começo primeiro por um círculo, aí depois eu vou para o outro. Porque é importante fazer cada um dos círculos enquanto ele ainda tá quente, porque assim quando ele começar a esfriar ele vai se assentar e vai ficar mais bonito, vai ficar assim ó. E aí quando eu terminei o fissor do círculo eu coloquei glitter em cima. Isso não deu certo, por mais que a ideia fosse bem legal, eu fiquei bem feliz, ia ficar a coisinha mais linda do mundo, não deu certo gente. Então não faço desse jeito, porque o glitter entrou dentro do rolamento, e ele não rolou, estragou... Oh. Então eu fiz tudo de novo, só que dessa vez Sem o glitter, beleza? Então façam Sem glitter na casa de vocês. Coloquei a bolica Coloquei o rolamento, passei cola quente E ele ficou desse jeito aí, ó Branquinho. E para pra dar uma cor, né Pra não ficar assim branquinho, é claro que você pode Deixar branquinho se você quiser, porque eu também olhando assim Achei bem, bem fofinho. Eu pintei ele Com esmalte. Você pode pintar tudo da mesma Cor, mas eu quis pintar cada uma das bolinhas De uma cor diferente, porque eu acho que na hora de rolar Fica um efeito bem legal das cores se misturando Tá? Outra coisa que eu, não, que eu Coloquei, que pessoalmente eu não achei que ficou Ficou tão bonito assim, olhando ele parado, mas o que ficou legal na hora de girar foi o glitter. Eu passei um pouquinho de esmalte molhadinho ali, ó, em cima das buliquinhas e joguei um glitter em cima. Porque na hora que você gira, ele faz um tchá-tchá, tchá-tchá-tchá, de pisca-pisca, entendeu? Fica muito bonito. E foi assim que ele ficou, gente, maravilhoso. Um dos meus preferidos de coração, porque ele gira muito mesmo. E ele é muito legal assim de você ficar brincando, é viciante. Sem falar que esse também você pode fazer do formato que você quiser, né? só usar a criatividade. Esse último eu vou usar rolamento também. Ele é o do mais fáceis que eu tô mostrando aqui. E várias porquinhas também. Então eu coloquei ali, ó. Fiz com quatro, sim. Eu tenho pira de fazer as coisas com quatro lados. Não sei por que, eu gosto mais. Mas se você quiser fazer com três também, tá valendo. Se quiser fazer com dois, tá valendo também. Grudei quatro porquinhas ali, ó. Em volta do rolamento. E depois eu peguei mais quatro porquinhas e grudei nas porquinhas. Entenderam? O ideal é você esperar essa Super Bonder secar. Pelo menos de um dia pro outro. Pra ele ficar bem grudadinho não ficar soltando. E aí é só você girar. E na hora que gira dá um efeito muito muito legal porque ele começa a aparecer essas bolinhas assim, fica muito bonitinho, gente, sério. Um beijo. Tchau. Uhum.